Meu nome é Lucélia. Eu conheci a sociedade através do Facebook e eu vim buscar ajuda porque eu tinha muito medo de dirigir. Eu já era habilitada há 12 anos e não tinha coragem de dirigir. E já logo assim na minha, acho que segunda sessão, eu já estava dirigindo porque a Ana Paula me encorajou, me incentivou e eu andava com alguém sempre do meu lado. Tinha que ter um instrutor comigo. E a partir daí eu dispensei o instrutor e comecei a dirigir sozinha, né? E a Ana descobriu também muitas outras questões, assim, conflitos na minha vida, né? Que eu acabei me livrando de todos eles, graças a Deus, né? Eu alcancei todos os meus objetivos e hoje em dia eu me sinto uma pessoa bem mais tolerante. A minha vida em casa mudou com... Com meu marido, com meus filhos, todo mundo vê diferença em mim, principalmente meus filhos, né? E eu só tenho a agradecer, né, a Ana Paula, por ela ter me ajudado, a ter me feito compreender, né, que tudo na vida, né, é uma questão de enfrentar, né? Você precisa realmente ter um pouco de medo, coragem nos momentos certos, medo nos momentos certos. E hoje eu estou muito feliz, muito plena, muito realizada, alcancei meus objetivos e só tenho a agradecer à sociedade, à hipnose, que é muito boa e eu recomendo a todos.